agora então eu vou desmontar essa parte para ver como é que ela tá. ok? vamos lá então Olha que surpresa, está limpo gente, está limpo, mesmo assim eu vou ter que preencher isso aqui tudo com isopor, para que o calor não venha na lata e passe para dentro, mas estou surpreso porque está limpo, muito bem gente, agora eu estou com o pito 10, uma chave catraca para soltar a proteção lá atrás não tá tão suja né? Aí ó, não tá muito suja não até parece que já lavaram aqui. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. É, aqui tá limpo. Isso é bom. Thank you. Bom, agora depois de limpo, depois de colocado, vamos apertar a porca de número 10 aqui. Essa porca não precisa de arruela porque já tem arruela nela. Pronto. Essa parte está finalizada. Agora preencher aqui com isopor. Antes, porém Eu vou dar uma tiradinha nessa poeira Porque por incrível que pareça Aqui dentro tá limpo Do outro lado não estava desse jeito não Estava bem mais sujo E aqui já tá mais limpo Ainda bem Já que eu estou mexendo aqui, eu vou dar uma olhada em como que está a condição ali das lâmpadas da placa. São, nesse caso então, três porcas dez. Tirei duas. Pode deixar cair lá embaixo que depois fica complicado para pegar, gente. Solto. Agora deixa eu dar uma olhada em que situação que tá isso aqui. Eu vou filmar para vocês ali. Ainda bem que eu mexi, viu? Oh, meu Deus! Que coisa! Vamos lá, vou pegar a câmera para mostrar para vocês a situação do outro lado. Então são três porcas dessas, tá? Uma, duas e mais uma aqui, três. E duas grapinhas daquela que tem que trava. Tá bom? Muito bem, olha só a situação disso daqui. Dá pra ver, né? Eu não me conformo com isso, é por isso que eu vou limpar. Ok, gente? Para quem deseja fazer essa manutenção, na lâmpada, ou melhor, no soquete da lâmpada, tem uma latinha que encaixa nessa parte aqui, ó que é essa latinha aqui, ó, ó, é só apertar essa latinha para dentro que ela desencaixa daqui, tanto quanto a de baixo também desencaixou agora é que eu vou fazer é, a limpeza, mas antes eu vou tirar o soquete aqui do lugar dele para mim poder tirar essa peça e lavar lá fora uma outra dica que eu vou dar essas peças, normalmente, por conta do sol, elas ficam todas ressecadas. Então, eu pendurei aqui, eu tive a ideia de pendurar, na verdade, né? Pendurei não, é pendurar. Eu pendurei, olha que chique, essa peça aqui para ela não ficar solta e de repente me quebra uma trava dessa, pronto. Vou ter que ficar chorando as pitangas. E olha só como que tá isso aqui, ó. Dá uma olhada na lama que tá aqui, ó. E agora então eu vou limpar, deixar esse ordem tá bom? Vou tirar primeiro o soquete. A trava tá bem ressecada, então todo cuidado é pouco. E vou mostrar para vocês como tira, para vocês não quebrar, porque isso aqui, ó, por conta de muito sol fica ressecado. Então é assim que eu faço, ó, você pega a chave, coloca aqui na trava e vai mexendo para frente devagar ó, devagar e para frente pronto agora eu vou tentar limpar aqui dentro Não acho que eu não vou conseguir porque é o que eu falei aqui está muito ressecado para soltar aqui e tirar essa peça acrílica daqui é perigoso eu quebrar então é melhor tomar cuidado, às vezes é melhor deixar assim mesmo. Agora eu vou limpar aqui. Eu aconselho fazer assim, gente, ó. Amarrar essas duas peças aqui e puxar ela para cima, tá? Para não molhar. Contato elétrico não é bom molhar. Passar aqui no cantinho. E se cair água aqui dentro, ó, vai ser problema. Então é melhor deixar ele sem molhar. Agora eu vou lavar essa parte aqui. Frente de vocês, né? Tirar o mais grosso com a mão. Não, eu não ia aguentar ver essa placa no lugar e suja, né? Então já tá, Ah, vamos lá, vai! ideia eu vou fazer agora isso aqui é ferro gente ó tá até oxidando já ó tá vendo tá enferrujando tudo é. e aqui atrás está em contato com a pintura da, da van eu vou colocar um EVA para não ficar em contato direto com a direto com a lata vou colocar esse EVA aqui pessoal ó Não sei porque que não fizeram isso antes Agora eu vou enxugar para passar A massa de poli Para tirar um pouco desse amarelo Se eu conseguisse uma proteção, eu ia colocar naquela, nessa peça plástica que eu acabei de lavar para não marcar a lata aqui que nem está marcando, mas o que eu posso fazer, né? Que eu tô mexendo, vamos fazer o que tem que ser feito. Mais um pedacinho de EVA aqui, ó. Pronto. Agora só tá no arrebite aqui e aqui, mas tem uma proteçãozinha aqui, ainda que fraquinha, mas tem uma proteção. Agora eu vou secar. Pegar um outro pano mais seco para mim poder passar aqui, para depois eu passar a massa. está precisando de alguma coisa? está precisando de alguma coisa? está precisando de alguma coisa? está precisando de alguma coisa? está precisando de alguma de alguma coisa? está precisando de alguma coisa? está precisando de alguma coisa? está precisando de de alguma de alguma coisa? de É pessoal, essa essa placa ficou fácil de ser roubada, né? Faz muito cuidado, viu? Higienar bastante Agora eu vou apertar para lá de dentro Pronto Agora eu aqui De isopor E botar a tampa eu vou procurar que está aqui dentro eu já coloco de volta já